Bom, hoje a gente tem aí o privilégio de conversar mais uma vez com a psicóloga Christine Strasburger e o papo vai ser daqueles mais uma vez, né, Christine? Bem-vinda! Isso mesmo! Obrigada, Michele. Vai ser demais, porque é igual a gente falou, nós estamos numa época completamente atípica, a gente tem que ficar constantemente se reestruturando, ressignificando as coisas, né? E à medida que as coisas vão acontecendo, como a gente é, não sabe né, o que, que vai acontecer, porque eu falo que é um dia de cada vez, a gente precisa ir trabalhando as questões que a gente percebe que são, estão mais em evidência. Né? Então é bom que a gente vai, vai organizando aqui, baseado nas, nas situações que vêm emergindo. aí. E... Baseando nessas situações que emergiram na semana passada, é, na 94 Live, a gente aproveitou para fazer uma enquete com os ouvintes, perguntando para eles quais temas né, eles gostariam que fossem abordados durante a sua uhum. participação. E aí dois ganharam em disparada, né? Ansiedade uhum. e o procrastinar, que é adiar as coisas, uhum. não terminar nada nunca. Uhum. A Cristine sugeriu que a gente desse prioridade para a ansiedade, porque realmente uhum. é, já é algo que assola os brasileiros tem algum tempo, mas nesse uhum. período parece que ficou um pouco mais evidenciado, né, Cristine? Ficou. E acho que às vezes a pessoa pode fazer uma certa confusão e nem conseguir identificar uhum. direito, né? Então vamos uhum. esclarecer para quem está nos assistindo, nos ouvindo, uhum. o que, que vem a ser a ansiedade Cristine então e é até interessante o Michele, até para a gente falar do próximo tema eu acho que tudo que a gente vai falar a partir de agora vai se fundamentar muito na ansiedade sabe por isso que eu acho que a base é a ansiedade a partir daí a gente vai rever e a gente pode falar sobre todos os outros temas em cima desse né desse áudio dessa situação que nós vamos é, falar que essa explicação sobre a ansiedade o que, que a gente fala que é ansiedade, né, gente? Porque muitas pessoas estão tendo muita crise de ansiedade. Porque a ansiedade, ela é positiva, se a gente for pensar a princípio. Porque é o que faz a gente se mover. Então, assim, se eu decido que eu quero fazer um curso, se eu quero mudar de cidade, se eu quero viajar, a ansiedade, ela me ajuda. Ela me ajuda a me organizar e me preparar. O que é o problema é que as, as, as pessoas entendem a ansiedade como só uma vilã, né? como uma coisa Sim. só negativa. E não, a ansiedade ela é super positiva, como o medo é positivo, que ele nos protege, como a agressividade é positiva, porque é uma força propulsora. Então, tudo é positivo, o único problema é a medida. Então, quando a gente começa a perceber que a medida está muito grande e a gente começa a né, ter crises de ansiedade, a gente não consegue viver o hoje, Aí é que a gente começa a perceber que ela está mais patológica, assim. Se eu entendo, eu, sou, eu vou viajar amanhã, eu vou ficar ansiosa hoje, mas uma ansiedade boa. Então, eu não precisa ter problema com a ansiedade. Talvez eu não vá dormir tão bem, mas eu falar que delícia, eu não estou dormindo, porque eu vou viajar amanhã, eu vou para a praia, eu vou dormir super bem. Então, eu não precisa entender que ela é uma coisa negativa. Mas se eu comecei a perceber que aquilo trouxe uma consequência muito grande, Principalmente em situações que eu não tenho nada específico igual isso. Eu vou viajar amanhã, tudo bem, eu tenho uma causa e é uma situação tipo, bem tranquila. Agora, eu estou ansiosa, não sei por quê, e todos os dias, e isso me impede de viver o hoje, aí a gente já começa a ter um probleminha em relação a ela, sabe? E aí, como você bem citou, existem níveis de ansiedade, né? Uhum. Tem como uhum. falar é, a respeito desses níveis, de quando a pessoa uhum. identifica que aquilo ali está sendo efetivamente uhum. prejudicial? Uhum. Então, quando essa ansiedade, uma ansiedadezinha boa, ela é positiva. Quando ela já começa a causar uma situação constante, igual, por exemplo, uma situação ou outra, ah, meu filho vai nascer amanhã, alguma coisa acontecer amanhã e tal, tranquilo, faz parte. Mas se aquilo se estende por muito tempo, então a mesma, né, uma situação assim, eu estou há três meses sem dormir por causa de uma situação que talvez vai acontecer ali na frente, ou eu nem tenho mesmo um motivo pelo qual eu esteja ansioso, eu só quero que o amanhã chegue constantemente, aí ela já passa a ser, a gente tem que criar alerta. E caso ela comece a causar sintomas físicos, aí já é a hora que a gente... Né, já realmente tem que procurar uma ajuda aí, psiquiátrica e psicológica esse segundo nível é interessante uma ajuda psicológica para não chegar nesse terceiro nível que é um nível realmente é, mais patológico assim no sentido de ter sintoma físico e o que são esses sintomas físicos né? é, o nosso batimento cardíaco aumenta muito são as crises de ansiedade que pode se tornar, por exemplo, uma síndrome do pânico do nada eu começo... Ah, meu coração dispara, eu estou passando mal, eu acho que vou ter um infarto, é, eu começo a, a suar frio, eu começo a querer sair de algum lugar que está fechado, achando que eu vou morrer ali na hora. Essas são sensações de crises de ansiedade, e que se continuarem se mantendo, elas vão virar uma síndrome do pânico. Então, esse caso já é o mais, vão pensar assim, é o mais grave né, em relação à ansiedade. Já é o um mais extremado. Isso. Agora... Cristine, é, a respeito da preocupação que assola o dia a dia de todo mundo. A preocupação uhum. ela é um. ela pode vir a se tornar um caso uhum. de, de ansiedade, a pessoa que é muito preocupada, uhum. o que, que vai acontecer amanhã. Às vezes nem aconteceu nada no trabalho, nem aconteceu nada na família, mas ela está em constante sentido uhum. de alerta, digamos assim. E é isso, isso com também. Com certeza. isso que é a ansiedade, se a gente for pensar mais é, grave nesse sentido, né? Porque uma preocupação, igual eu falei, a, é, se o problema, eu adoro essa frase, que eu falo assim, se o problema tem solução, a gente resolve. Se ele, se ele não tem solução, a gente não se preocupa. Então, a preocupação, ela tá errada. Então, é lógico, minha mãe vai fazer uma cirurgia hoje mais à noite, aí eu vou ficar apreensiva, vou ficar preocupada. Sim mas eu vou confiar no médico, eu vou falar assim, não, ela está sendo bem assistida, ela está fazendo isso, então tranquilo. Existe uma certa preocupação, uma situação a curto prazo. Agora, uma especulação sobre a vida, ela já passa a ser muito negativa, porque é uma situação que a gente fica, mas e amanhã, e como vai ser amanhã, e como vai ser tal dia, e se continuar assim, aí ela é negativa, aí ela já é uma ansiedade, essa preocupação é uma ansiedade, né? E aí, aquela outra frase que a gente tem que ficar deixar guardado é, não existe, arre... não existe arrependimento suficiente que possa mudar o passado e nem ansiedade o suficiente que possa mudar o futuro. Então, eu ansioso ou não, eu não mudo nada. Igual eu estava fazendo uma live, uma das pessoas da live falou assim, Cristine, eu fico especulando, eu fico até fazendo é, uma, uma, uma estatística para ver quando que esse pico vai acontecer, se a gente vai ficar até que data, quando que vai acabar isso. Eu falei, isso aí é pura especulação gratuita, e que não se justifica de jeito nenhum. Porque a gente não sabe, se a pessoa te perguntar assim, mas como que eu vou lidar com a situação? Eu vou lidar entendendo que eu não sei. Cristina, quanto tempo você acha que vai durar? Não faço ideia. Ah, mas aí você, você acha que eu vou passar no concurso? Não sei. Aí, Mas como que eu vou lidar? Eu vou trabalhar como se eu fosse passar? Eu vou ter expectativa? Não ter, eu não vou ter nada. Eu vou falar assim, ó, eu fiz a prova, vamos ver, tal dia sai o resultado. Pronto. E entendeu como que a gente vai lidar com a situação? Então sempre e... num contexto assim, sem especulação, porque a preocupação é uma especulação. E eu não sei o dia de manhã, gente, eu não tenho controle sobre nada. Então eu posso ter um planejamento estratégico, né? um planejamento flexível do que, que eu quero construir na minha vida, que é importante a gente ter, mas o planejamento não é em cima de uma ansiedade, é em cima de uma meta, de objetivo de vida e que vai funcionando à medida que a gente vai colocando em prática. Se precisar, a gente mexe aqui, mexe ali, mas da forma como vai funcionar. E a gente não tem como prever nada, eu não tenho esse poder. <risos> vamos vamos, vamos na linha de um dia de cada vez. E aí, você falou a respeito de controle. O ser humano, em geral, gosta de ter controle a respeito das situações da vida, que são do futuro. E a gente está passando por um momento que a gente não tem controle mais nem sobre o dia seguinte, né? Digamos assim. Isso, acredito eu, que tenha feito com que aumentassem os níveis de, de ansiedade ah. também. Com certeza, tá, aumentou assim claramente. Eles falam que duplicou as crises de ansiedade, como duplicou a depressão, essas sensações. Só que igual eu falo sempre, gente, a gente, a, a pandemia, ela praticamente só potencializou a vida real. Ela não veio nada de diferente a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente tem que realmente viver o hoje, a gente tem que ser criativo em relação a ir mudando as nossas estratégias de vida. O que está acontecendo é que é tudo muito mais rápido, né? Então, Sim. Assim, uma coisa que eu planejava, igual, vamos pensar, depois que a internet entrou, a forma administrativa, as empresas, todas elas, quem não ficou atento e fez uma estratégia né, de, de venda, um, um planejamento estratégico, a pessoa ela, ela vai ficando para trás então assim a gente já faz isso naturalmente eu já não eu sempre calculo os riscos da minha vida então eu já vou calcular um risco se eu vou viajar para o rio para um, um show se eu vou ficar mais em casa eu já estou calculando um risco do prazer e do risco né tipo assim, essa consequência automática atualmente o que eu tenho feito é a mesma coisa só que mais potencializado. O meu, ao invés de pensar se eu vou para o Rio e no show, eu vou pensar se eu vou no supermercado. Sim, <risos> quantas vezes que eu vou. Mudou só a intensidade, entendeu? Aí as pessoas me perguntam, né, ainda mais que eu estou grávida. Cristina, você não tem medo? Eu falei, gente, nenhum. Os meus riscos, eles estão flexivelmente é, planejados. Eu estou minimizando os meus riscos de pegar. Eu tenho, Mas eu tenho clareza que eu, se a gente... Pede uma comida fora da rua, você já está se colocando em risco. Se você sai para atender no consultório, você está se colocando em risco. Eu tenho essa clareza, mas tranquilo. E aí, a partir daí, ai, ah, Cristina, se você pegar, eu falei, quando e se eu pegar, eu planejo o meu pegar. <risos> Pronto, peguei hoje, o que eu tenho que fazer? Estou passando mal, vou para o hospital. Não estou passando mal, vou ficar em quarentena em casa. Pronto, não vamos ficar especulando. Eu não sei, às vezes a pessoa está lá especulando um monte de possibilidade. Às vezes, igual a gente fala, a porcentagem de morte é uma, o povo não calcula a porcentagem de vida, né? A pessoa calcula a porcentagem de morte. Então, tipo assim, eu tenho lá 95% de chance de sobreviver à doença. Então, assim, eu vou calcular para tentar não pegar, mas caso eu pegue, eu não vou ficar focado no 5% ou 3%, 3% a 5%, eu vou diminuir, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que a gente não vai ficar especulando porque é isso que faz com que a gente crie uma ansiedade totalmente desnecessária, né? A gente tem que tomar conta né, de si mesmo, ou enfim, uhum. de quem for menor de idade, menor que eu é. falo criança mesmo, né? É, que não, uh -huh. não, se, não se responsabiliza, né, não tem atitudes próprias, mas deixar realmente essas especulações dos números para os especialistas, porque tem gente que a vida deles é estudar isso e ficar por conta disso, não é a nossa, né? a nossa não é se é. cuidar e se prevenir. Isso. E aí, nós vamos fazer baseado no que a gente pode, né, gente? Porque vamos pensar, tem gente que pode ficar mais isolado, tem gente que não pode. Um profissional da saúde e tudo mais, ele não pode. Então, a gente vai começar a perceber esse tipo de coisa, né? Ele não. Até ele pode, ele pode, mas às vezes ele, ele não vai querer fazer até para ajudar as pessoas e tudo mais. Sim. Então, a gente vai calculando esses riscos, assim. E é aquilo que eu falo das informações: é pegar uma informação que vai me ajudar. Não é ser alheio, tá? Então, tipo assim, eu não sei o que está acontecendo na vida, não vou ver nada. Eu preciso uhum. saber da informação, mas eu não posso me ficar o dia inteiro especulando sobre aquilo, falando um monte de coisa e tudo mais, sem eu definir é, essas outras questões, assim. Então, a, é, ficar o dia inteiro vendo um jornal, gente, você surta. Vai te dar realmente uma crise de ansiedade, entendeu? Então, isso, isso que nós vamos... É, vamos pensar que a gente tem que proteger a nossa mente. E a proteção da mente está muito associada a não ficar só com informação negativa. Nós vamos ficar com as informações positivas. Tem algumas, algumas pessoas no Instagram que eu achei muito legais, assim, que elas colocam informações positivas sobre o coronavírus, né? Tantas pessoas se curaram, tantas pessoas fizeram isso, tantas coisas aconteceram. Então, você vê que, que tem as informações positivas. Então, não ficar focado só na negativa e pensar... Eu só tenho que ter informação para as coisas que eu preciso lidar na minha vida e que eu preciso é, ajudar. Mais do que isso, eu não tenho, não. Porque eu ver por gratuidade, só para ficar com uma mente ruim, está super negativo. Perfeito. E Entendeu? aí, Cristine, é, a gente precisa também... Você falou a respeito dessas notícias positivas. A gente ah. sabe que o lazer, o exercício físico, são muito propícios né, em hum. qualquer enfermidade. Mas na ansiedade hum. eles podem vir a ajudar também. Isso, isso procede, esse tipo de informação? Super, super procede. Vamos entender o que é a crise de ansiedade, gente. A ansiedade é como se fosse uma força mesmo propulsora que faz a gente enxergar para frente e se planejar em função disso. Então vamos pensar, à medida do, do momento que eu vou me planejando, né, eu vou me organizando. O que, que é a crise de ansiedade? O que, que é, por exemplo, uma crise de ansiedade que vira uma síndrome do pânico? É quando passa para o sintoma físico. A gente tem uma, um mecanismo que faz a gente se proteger. Então, vamos pensar, se aparecesse, isso é um mecanismo primitivo. Então, aparece um leão na minha frente, por exemplo, naquela época lá dos primórdios. Apareceu um leão na minha frente, o meu corpo ele se prepara automaticamente para correr ou lutar. Então, eu vou ter essa reação. Meu, meu coração ele bate mais rápido, eu começo a suar frio, minha pupila dilata. Então, eu vou ter reações físicas para eu resolver aquela situação. Eu vou partir para cima dele e vou sair correndo. Então, é, o que, que é a ansiedade atualmente? E isso ficou na, no, gravado na nossa mente, né? Só que o que, que acontece? Atualmente, os riscos são diferentes. Então, o risco ele tinha que ter, ser ligado para você sair correndo. Atualmente, o risco é... Eu estou vendo a televisão, eu vi lá mil e tantas mortes, o meu inconsciente entende que tem um risco iminente. E ele vai ligar esse mesmo mecanismo, que é para eu lutar ou eu correr. Então, você começa o batimento cardíaco e tal. O que as pessoas têm feito? Aí, você vai tomar... Você vai comer... Você vai deitar, você vai dormir, você vai tomar um remédio. Você está fazendo o oposto do que você tem que fazer. Então o exercício ele ajuda. Você, você produziu a energia. A produção de energia ela tem que ser colocada para fora. Então eu tenho, que sair, eu tenho que correr, eu tenho que fazer exercício, tem tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. Se eu engulo aquilo, vamos pensar, eu fico deitada aqui depois de uma crise de ansiedade, ela vai vir com toda a força mais para frente. Porque ela está produzida aqui, ó. Vamos pensar, fica assim, ó. A energia está aqui, uhum. ela, não, ela não saiu para nenhum lugar. É como se fosse uma panela de pressão cheia de, de pressão sem eu ter a válvula de escape. Então, o exercício, além dele prevenir esse tipo de, de situação, ele também organiza depois que você tem. Então, o ideal, gente, deu uma crise de ansiedade. Vai sair para caminhar, vai dar a volta no quarteirão, vai correr, vai, vai fazer alguma coisa para colocar essa energia para fora, tá? Então, a crise de pânico é isso, né? A síndrome do pânico, por exemplo, é o nosso inconsciente. Como ele está vendo muito risco, eu vi o jornal hoje, ele ligou um risquinho ali, ó. Daí a pouco, eu vi amanhã de novo, ele liga outro risco. Outro, ele está feio, mais tantas pessoas morreram. Ele fez mais uma coisa, aí ele está ligando. Vai chegar um momento, gente, que a gente não precisa mais da informação. Ele vai dar um erro, então, ele vai dar um, como se fosse um erro ali de... Não vou ficar ligando, desligando, ligando, desligando. Ele vai travar no ligado. E aí, Caramba. a gente vai ter... Eu posso estar dormindo e ter uma crise de ansiedade. Porque o inconsciente ele vai dar uma estragada nesse mecanismo. E a gente vai ter reações de crises de ansiedade, entendeu? Super interessante essa sua explicação, trazendo uhum. para um lado ilustrativo, uhum. né? Porque a gente Isso. fala muito da palavra e ela fica muito no campo teórico. E aí, às vezes, escapa é, da nossa mente, que é até muito visual, é, uhum. Uhum. como que esses sintomas se manifestam e como que esse tipo de mecanismo ocorre é, no organismo. E até até para a gente você... saber, né, Michelle, que é normal, vamos pensar, se eu estou fazendo Sim. misteira, gente, eu, meu, meu coração não vai disparar mais, assim, por causa do meu esforço e tudo mais? Essa, esse disparar é negativo? Não. Esse disparar é para eu continuar oxigenando o, o, o no cérebro, fazendo tudo. Então, quando eu tenho a crise de ansiedade, é lógico, como que a gente faz primeiro, tá? Porque às vezes a pessoa acha que está tendo um infarto. E o que, que você faz sempre? Você sempre descarta a parte fisiológica. Então, por exemplo, né, Eu estou me sentindo muito mal. Meu coração não parou do nada, tudo mais. Eu vou uma vez no médico. Eu fui lá no médico bonitinho. Ele, ele fez o elétrico, fez tudo. Contactou que não tem nada. É uma crise de ansiedade. Ele mesmo vai falar. Oh, você está com uma crise de ansiedade. Aí, o que, que a gente vai fazer? A partir daí, nós vamos... É entender que é uma crise de ansiedade sem uma justificativa fisiológica. E aí eu não preciso ter nenhuma preocupação, porque eu vou pensar assim, tá inconsciente, eu entendi que você está entendendo que eu estou correndo um risco, mas eu não tô eu não vou morrer de uma crise de ansiedade. Não vai alterar nada, não vai dar nenhum problema. É só um preparo para a gente sair correndo. É mais basicamente <risos> isso. Interessante. E aí até é, te pedir a liberdade, porque para quem estiver nos assistindo, ouvindo nesse momento, pensando assim, ah, não posso sair, não posso correr, não posso é, retornar à academia. No YouTube uhum. tem uma série de exercícios, é, tem uma tarja lá dentro escrito fique em casa, treino em casa, com profissionais realmente sérios, né? Porque tem que tomar uhum. cuidados também, a gente não conversa uhum. sobre ansiedade. Com qualquer pessoa, a gente conversa com uhum. uma psicóloga, com um psicanalista. É. Assim também a gente não faz exercício só baseado no que a amiga fez. A gente tem que fazer de claro. acordo com os profissionais da educação física, enfim, os orientadores corretos. E aí, para quem quiser, no YouTube tem disponível gratuitamente tem exercícios de diversos níveis. Para quem nunca levantou um pezinho, até uhum. para quem já faz exercícios mais... É, com mais afincas, assim. né? Uhum, pesados, uhum. isso. Hum. <risos> é, bacana. e cada pessoa tem uma quantidade de energia. Se a gente perceber, gente, tem gente que é muito mais agitada que outras, tem gente que tem muito mais energia que outras, tem gente que é muito mais ansiosa. Você vê o neném desde que ele nasce, você vê que tem nenéns com energia, mais energia do que outros, assim. Então, cada, quando as pessoas me perguntam assim, eu já tenho vários casos de criança com crise de ansiedade, mas por que a criança tem crise de ansiedade? Porque ela começa, ela tem uma quantidade de energia que ela tem que gastar e que ela não gasta. Então, às vezes, você vai ver aqueles meninos lá que fazem natação, faz vôlei, faz não sei o que, faz não sei o quê. e a pessoa fala assim, credo, mas a mãe está enchendo de exercício. Não, nós vamos ter que ver que tanto que para ele precisa. Tem uma criança que se você colocar, tem gente que chega lá no consultório que eu tiro o exercício, tipo assim, a quantidade de exercício, e tem gente que a gente coloca. Aí você fala, ó, oh, Cristine, mas a filha da fulana, você falou que ela tinha que fazer duas vezes na semana, a outra tá falando que ela tem que fazer todos os dias. É, porque aquela filha da fulana tá apresentando crise de ansiedade pelo excesso de energia que ela tem e pelo pouco exercício que ela tá fazendo Para ela. Eu, aí, pô, que medida que é boa? A medida é, a criança ela tem que chegar em casa, comer, tá, né? e dormir naquele horário certo. Então, se ela tá fazendo isso, chegando em casa bonitinho, dormindo tranquila, funcionou agora se ela né, é isso aí é essa quantidade. se ela está dormindo muito tarde, tá gastando muita energia, tá pouca energia, tem que colocar para mais energia. Se ela está ficando cansada, não tá conseguindo levantar, tá tendo problema e tudo mais, ela está gastando muita energia, a gente tem que diminuir a energia, talvez deixar ela descansando, diminuir a quantidade. Então cada criança vai responder de uma forma, a gente vai ver pelo sintoma, é o sintoma que tem que calcular essa medida aí, de que quantidade a gente vai organizar de exercício para a criança também. E aí vale essa, essa dica também para o adulto, né? Porque se ele uhum. chega tarde uhum. da noite, continua lá revirando o olho, pensando, é, uhum. ligado, a alguma coisa durante o dia, uhum. da sua cota de energia não foi gasta devidamente, você vai ficar ruminando aquilo ali, num horário que uhum. seu corpo devia estar em relaxamento, né? Verdade. Então é bem isso, O um adulto é a mesma coisa. Estou dormindo muito mal, Cristina. O que, que você tem feito? Estou tendo crise de ansiedade. Né? Por exemplo, né? eu estou... Tô... Porque aí a gente tem que vendo, gente, o nosso cérebro ele fica funcionando, a nossa mente ele é muito agitada. Então, a gente tem tanto baixando, à medida que vai anoitecendo, vamos baixando as atividades, vamos baixando pensamentos. Então, tem... o que, que me estimula no pensamento? Ah, é ler livro, por exemplo, eu sou uma que eu não posso ler livro, dormir de jeito nenhum. Se eu ler, eu não vou dormir nada a noite inteira. O meu cérebro fica lá, ó pensando naquele livro e tudo mais, né, tipo, especulando um monte de coisa, então eu não posso eu tenho que ver, eu fico brincando que eu fico vendo aqueles vídeos de youtuber que não, não vai acrescentar nada da minha vida às vezes, tipo, um vídeo bem bobo assim, que não tem nenhuma informação que vai me desligar, novela talvez, as pessoas gostam de novela é uma coisa que vai baixando e aí, né, o, o, tem gente que já é lê, né tem gente que lê dá sono, eu não Sim. isso. Sim. <risos> por isso que Tem cada gente um que funciona filme de um dá jeito. Sono. É. é. Então cada pessoa Ident... vai trabalhar isso de acordo com o que para ela funciona. Identificar mesmo esses conteúdos não só pelo formato, que por exemplo, às vezes a pessoa uhum. fala assim: "Ah, mas aí eu fui para frente do YouTube para assistir alguma coisa, tá, aí você ficou com a tela do celular pregada aqui, essa não luz é. azul na sua cara você vai despertar." Ou foi assistir Sim. a novela, a novela é só brigaiada, traição, um querendo puxar o tapete do outro, você também vai ficar... Não desaltado. vai funcionar, né? Não então, assim, funcionar. gente, aqueles, eu lembro que aqueles, aquelas, aqueles programas de animal, corre pela floresta para tá cá, corre pela floresta... Isso aí é ótimo para eu dormir, é, é uma ótimo. das coisas que quando eu não estou conseguindo, eu vejo que eu ainda estou... Eu trabalhei lá até 9 horas da noite, eu... Hoje eu preciso de um trem bem que vai baixar isso aí tudo. Aí você vai de acordo com que não te estimula, que vai te diminuindo nesse sentido tem uns vídeos também é, dentro do YouTube de que eles foram filmados com drones, helicópteros por, por paisagens bonitas, né? Tá do mundo. E aí pode ser Nossa. cidade, Perfeito. natureza. É uma musiquinha leve. Aí passa em cima hum. de um castelinho, de uma montanha, de um riacho. Uhum. Aquilo ali você fica desliga, super, né? Desfila, desliga completamente. É meditação, é, gente. A pessoa que tem né a, a mente muito agitada Meditação tem uns, uns videozinhos que colocam lá. Você está em tal lugar? Uns áudiozinhos e tananana, tanana, e que lá vai fazendo você ir descansando entregando. Então, isso melhora absurdamente a ansiedade porque o dormir mal causa muita ansiedade e é uma das coisas que causam crises de, de ansiedade e tudo mais. Então, dormir mal é uma das coisas que a gente realmente... Exercício é muito bom, o dormir bem é perfeito para a questão da, de trabalhar a ansiedade, para que ela fique positiva. Então, essas são coisas... Parar de especular, entender que eu não tenho poder nem potência para definir as coisas. Então, eu ficar fazendo... A especulação, para mim, é, o, é o... a palavra-chave. Eu não especular, eu entender que não depende de mim. Entrega o que não depende de mim, entendeu? Esse, essa é a... A tranquilidade. As pessoas me perguntam, Cristina, mas você é muito tranquilo, você está muito tranquilo. Eu, gente, eu sei de nada. Eu, eu falo que aqui, tudo para mim aqui é emprestado, porque a gente não sabe, né? A gente tem que entender muito como que a vida funciona. Então, se a gente entende que nada é nosso e que tudo pode mudar de um dia para o outro, e aceita aquilo, entrega isso, nossa, a nossa vida melhora 200%, porque o fico ansioso não vai mudar nada, vai só piorar a minha mente, vai baixar meu sistema imunológico ele vai piorar, então essa entrega e viver o dia, eu viver o dia, não ficar focado no passado e no futuro, eu já estou trabalhando minha mente demais da conta. E aí, Cristine, é, para a gente finalizar, você me fez até pensar numa ponte, porque às vezes é uma questão cultural também. A sociedade, durante muitas décadas, valorizou esse tipo de preocupação excessiva, é, é. esse querer uhum. predizer o futuro a, a qualquer custo. Uhum. Né? Isso uhum. sempre foi muito levado em conta, como se fosse normal. A pessoa, ah, fulano é preocupado, fulano é atento, fulano é isso, uhum. sem pensar na saúde né, de cada uma dessas é. pessoas, na, uhum. na saúde mental e fisiológica mesmo, como uhum. você falou. Pois é, por isso que por que nós estamos com a maior taxa, desde que eu estudo na faculdade, que eles falam maior índice de depressão, de doença incapacitante, de, que vai ser a depressão, vai estar em primeiro lugar em 2020. E ser todo em cheio, hein? Porque realmente, Sim. em 2020, até antes da pandemia, já era uma, a doença mais incapacitante. Então, assim, e a ansiedade, ela está muito interligada à questão da depressão. Porque a ansiedade faz a gente não conseguir viver o momento e não, e não conseguir enxergar a parte positiva da vida. Então, assim, né? entender que esse controle, eu não tenho esse controle, não sei de onde que a gente tirou que a gente tem esse controle sobre a vida. A gente tem planejamentos flexíveis, porque também a gente pode falar, então já que eu não controlo nada, então eu também não vou fazer mais nada, não vou estudar, não vou dizer, não tem nada a ver, tá? É um planejamento flexível, entendendo que muita coisa pode acontecer no meio do caminho, mas que eu vou aceitar e ficar bem. É um dançar muito conforme a música planejando o que eu quero para a minha vida, oh, eu tenho vontade de aumentar isso, eu vou melhorar meu currículo aqui, ah, talvez eu vou ter que parar aquilo por causa de alguma situação, tranquilo. Igual agora, tivemos que parar muita coisa, aí a gente pode mudar muita coisa. Então a percepção positiva da vida, ela ajuda a gente demais nessas questões todas, tá? E aí, enquanto você foca no positivo, seu cérebro trabalha sua criatividade, seu desprendimento, para você achar soluções novas né, para uma coisa que às vezes estava ali na sua frente. Se você se prende nessa preocupação é, uhum. desmedida e nessa ansiedade, uhum. você apaga esses mecanismos criativos né, e outras uhum. saídas que você poderia ter. Isso, com certeza. Porque você é cega, né? Eu falo, eu gosto muito também de situações para a gente ficar lembrando muito assim. Eu falo, é como se fosse um muro mesmo que aparece na sua frente. E você fala, deixa eu ver, como que eu posso escalar esse muro? Tem uma frase que fala sobre isso, né? Aí você vai, olha o muro, deixa eu ver que tamanho que é. O que, que eu preciso para fazer ele? Eu preciso de uma escada, eu preciso de alguém para eu subir aqui, para ajudar, me ajudar a subir. Eu posso fazer sozinha. Beleza, pronto. Vai é, tranquila continuando sua vida, apareceu outro mulo, muro, eu falo, a gente tem que arrumar um jeito de escalá-lo, beleza, esse é mais baixo, eu posso sozinha, bora lá, então é bem assim que a vida funciona, não ficar pensando, ai, será que qual vai ser o próximo muro, eu não sei, eu não faço ideia, eu não tenho a noção de quanto tempo vai ser, então para que, que eu vou ficar perdendo esse tempo, né? ficar especulando, sendo que eu não sei, então pronto, então vamos, vamos deixar ele vir, porque ele pode vir daqui a 10 anos, ele pode vir daqui a um ano. Por que eu estou pensando nele agora, né? Porque aí eu estou desfocando da parte boa do que eu estou curtindo. Porque senão a gente não vai curtir nada da vida se eu estiver sempre esperando alguma coisa ruim acontecer lá para frente, né? Perfeito. Agora, o que a gente pode esperar? É mais uma participação da psicóloga Cristine Strasburger. Claro. Daqui quantos dias, hein, Cristine? 15 dias. <risos> 15 dias a gente faz outra. Aí a gente fala sobre a procrastinação aí, é Um bom tema mesmo. Perfeito. Te agradecer, Cristine, e repassa também para quem está uhum. nos ouvindo, nos assistindo, seu uhum. canal no Instagram, outras uhum. formas de contato. Então, pode ser o Cristina Strasburger psicóloga. É até bom que eu vou filmar agora. Eu vou começar a gravar uns videozinhos para deixar no Instagram, porque está me pedindo tanto. Eu enrolo. <risos> eu estou atendendo tanto, gente. Eu estou trabalhando tanto até 8, 9 horas da noite. Que aí eu fico, gente, eu vou gravar, eu vou gravar. Eu falei que hoje eu vou pegar um monte. Vou gravar um monte aqui para a gente já deixar Nossa, aí assim para nossas dicas. aí. É, é, e é o Cristina Strauss, do Psicóloga, ou o telefone do consultório, que é 3221-8343. Perfeito. Cristine, te agradecer. E até daqui 15 dias, então, com esse nosso bate-papo super válido. Obrigada mais Obrigada, uma Obrigada, gente. Até daqui 15 dias. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.